Se você olha no espelho e vê seus dentes superiores cobrindo grande parte dos inferiores quando sorri, você pode ter uma condição chamada mordida profunda. Existem dois tipos dessa má oclusão, a de origem genética ou adquirida, que é causada pelo desgaste excessivo dos dentes, postura da língua, perda dentária, dentre outras. Além do impacto estético, perder algum dente pode afetar toda a estrutura da boca e quando essa perda ocorre nos dentes de trás, pode levar a uma alteração na sustentação posterior da mandíbula, contribuindo para o aparecimento dessa condição. Se não for tratada a tempo, pode causar sérios danos aos dentes, à musculatura e às articulações. Outra região que pode ser afetada é o céu da boca. Esta região pode sofrer com feridas causadas pelos próprios dentes inferiores que devido ao fácil acesso, pode entrar em atrito com o local. Crianças e adolescentes que ainda estão em fase de crescimento, a mordida profunda pode levar a problemas na mandíbula, já que essa condição provoca uma espécie de travamento nesse osso, prejudicando o desenvolvimento correto da área e podendo, inclusive, afetar as articulações. Os sintomas mais comuns de quem sofre com a mordida profunda são dores de cabeça e zumbido no ouvido. Outro sintoma que pode surgir é o desgaste dos dentes, prejudicando a mastigação, além da retração da gengiva. O tratamento pode ser corrigido apenas com o uso de aparelho ortodôntico ou até mesmo associado à cirurgia. Quando a causa da mordida profunda for a perda de dentes, é preciso fazer um implante dentário ou recorrer ao uso de prótese fixa ou removível. Você ainda tem alguma dúvida? Entre em contato comigo ou deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo!